Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Papo de Quinta. No vídeo anterior, nós refletimos um pouquinho sobre os aspectos reflexivos e instintivos que constituem o um homem, que se tornam para a psicologia, por exemplo, mais importantes, uh, gerando assim uma compreensão laboratorial desse homem. Nessa abordagem, leva-se em consideração apenas as células como as únicas responsáveis de todo e qualquer tipo de processo humano, quando para o crescimento interior do homem e para a solução dos seus problemas existenciais, é necessário que se centre essa importância no ser humano e na mediação das relações humanas. Levando em consideração. Levando em consideração uma determinada reação humana como sendo caracteristicamente psíquica, ou numa melhor definição, psicológica é entender que a raiz desses fenômenos está centrada no mundo claramente psíquico inclui-se nesse tipo de definição nesse tipo de compreensão a psicanálise freudiana no entanto a concepção pobre materialista do homem ainda não é abandonada cada vez se explica menos esse homem e rigorosamente não o ajuda em nada ou em quase nada o que tange os problemas existenciais dele, que estão encarnados na vida. É necessário, então, entender que os fenômenos humanos vão para além do corpo, para além da matéria, para além do biológico. Esses fenômenos são é, em número cada vez maior. Para ampliar o escopo da compreensão do ser humano, então busca-se abordagens como a parapsicologia, que visa uma recuperação daquilo que pode ser nomeado como chave perdida do homem. Os fenômenos humanos, então, nessa perspectiva, passam a ser explorados Uh, desprovido de tabus, desprovida de interditos sobre vida e morte. Tá? Vida e morte passam a ser compreendidas como sendo fatores importantes que interferem diretamente nos mu muitos comportamentos humanos. Né? Esses e, podem ser, então, compreendidos como sendo reflexos de nossas experiências passadas, que, por sua vez, pesam direta e poderosamente sobre uma nova personificação da consciência humana. Sobre consciência humana, refletiremos nos nossos próximos vídeos, claro, sempre abordando é, por esse viés filosófico. Para encerrar essa nossa reflexão, é difícil pressupor o que o futuro vai nos dizer sobre tudo isso? Mas, se nós olharmos para o conhecimento humano acumulado ao longo das eras, é possível dizer que o homem ele está esgotado da materialidade, ele está esgotado das técnicas de medição, ele está esgotado de fenômenos físicos, puramente físicos, e compreendido como sendo elementarmente físicos como uma um possível sentido da vida. Isso demonstra para nós a necessidade de voltarmos a nossa atenção para os becos recôndidos do nosso ser e descobrir então no possível alto numa possível elevação na nossa natureza energética eu diria divinizada, as explicações ausentes aqui embaixo, nesse plano material, que tanto nos afeta. Pense nisso.